Guerra é um bagulho muito louco, né, cara? Ah, porque pra mim é uma você loucura já pensou que, que as pessoas, isso, Você ah, já pensou que a galera pega numa arma e marcha pra um campo de batalha pra morrer, cara? Sim. Tipo... Olha o comportamento humano, cara, que maluco, é velho. É muito louco, eu não sei como que alguém consegue fazer isso, cara. E, e detalhe... Eu nunca ia pra uma guerra, velho, Ele eu ia fugir pra caralho. Cara, eles fazem isso em prol de uma bandeira, velho, ou de uma ideia. Pensa assim, ó. Digamos que você tá morando... É, é, sei lá, digamos que eu te teletransporte agora pra, pra Índia. Tá. Pro meio da Índia lá. Boa. Vai ser triste que eu não vou poder comer carne de vaca. Essa, tá, beleza, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar. Não, a gente vai chegar, é mais ou menos nessa ótica. Cara, você não fala a língua de lá. É uma zona de gente pra caralho que você não tem noção onde você tá. Numa muvuca fudida Pra quem que você vai pedir informação? sei lá para qualquer pessoa que eu ver que parece um brasileiro talvez tá beleza e como é que você ia classificar uma pessoa que parece um brasileiro ah brasileiro tem o jeitinho dele né você vê um cara de chinelo e regata perfeito meio da perfeito <risos> ou você ia pedir informação talvez para alguém com um uniforme sim sim você vê uma pessoa com um uniforme um policial e tal ou no hotel porque é turista só que olha que louco nada garante que aquilo que aquela pessoa é aquilo é um conceito que o seu cérebro formou antes de você ter aquela... aquela aquelas, ou seja, é um pré-conceito. Ah, é uma coisa que eu falo, a galera tem que entender. Todo mundo tem, tem pré-conceitos. É, é importante isso, né? ter pré-conceitos. Se você não tiver pré você tá fudido. Porque a gente não tem conceito de tudo, né? Tem que ter. A gente tem você, mais preconceito do o nosso E o nosso cérebro é muito bom em formar padrões. Aham. Uhum. Se você chega é, é, nesse lugar, você, bom, você emite esse. Como é que os preconceitos são formulados? E aí tem o um preconceito ruim e um o preconceito bom. Como é que o preconceito é formulado? No, um Normalmente a gente, é, a gente escolhe determinados é, é, traços específicos de vestimenta, de comportamento. Você falou do chinelo ou da roupa, etc. E atribui aquela pessoa num grupo específico. Bom, deve ser um segurança, deve ser um brasileiro e tal. Cara, se você está numa discussão sobre comer ou não carne de vaca e tiver uma pessoa com chapéu de cowboy... Você sabe que Você a... sabe que a pessoa provavelmente vai te, vai te apoiar. Sim. Se tiver uma pessoa que é da Índia, talvez essa pessoa não vai te apoiar. Provavelmente. Tá? Guerras e pessoas vão para guerras. A ideia de levar pessoas até a guerra usa mais ou menos esse mesmo, essa mesma... É que, é que a parada que eu tô tentando explicar é assim. Você atribuiu a um chapéu de cowboy uma ideia. Sim, sim. Você entende, cara? Você atribuiu a um chapéu de cowboy ideia. a ideia que o cara é, é. é permissível com comer carne de animal. Sim. Não... Mas ninguém sabe, velho. É um, é um, é um, é um... Pode ter um vegano que gosta de, de andar de cowboy é, por aí, né? Exato. E, cara, e, não, e eu vou mais longe ainda. É um pedaço de couro cilíndrico que as pessoas botam na cabeça. A gente associou isso com pessoas que comumente andam a cavalo e comem churrasco. Sim. Ok. Essa ideia de pegar um objeto que nada tem a ver com nada e atribuir a esse objeto algum determinado tipo de conceito é o que os países e as nações fazem com bandeiras. Uhum. Quando você pega uma bandeira e você marcha para a guerra segurando uma bandeira, o que é uma bandeira? É um pedaço de pano com tinta e formatos geométricos. Sim. E você está indo para a guerra por conta de um pedaço de pano com tinta e formato geométrico que foi adicionado nele uma ideia. Sim, aí ele representa algo que não é no pano, né? E, cara, e aí por que, que as pessoas é, é, é... Se, se unem em volta dessa bandeira? Porque, primeiro, do ponto de vista cerebral, é importante a gente se aglutinar em grupos. Porque sempre foi importante. Sim, que é um... O grupo de caçador-coletor que se formou, em... o, a galera que se juntou em grupo sobreviveu mais e passou para frente. Inclusive, gatos e cães, eles começaram a chegar, os cachorros e os gatos foram selecionados, é criação humana. Porque aquele, aquele lobo que chegou um pouquinho mais mansinho, o, o caçador-coletor deu comida, ele foi reproduzindo até que chegou um cachorro que convive com nós de boa. Sim. Então, é, é gostoso para as pessoas entenderem que fazem parte de um grupo. É bom para a questão de sobrevivência. Exato, também. exato. Segundo, no nosso cérebro existe um neurotransmissor, na verdade é, uma, é, é um neurotransmissor chamado ocitocina. Hum. Ocitocina é muito conhecida como o hormônio da felicidade, o hormônio do amor, o hormônio de não sei o quê e... e, e, e também é conhecida da parte fisiológica porque ela ajuda na... Nada a ver, né? Mas ela ajuda na dilatação vaginal na hora do parto. Tipo, nada a ver. E ela também tem a ver com a com, com, com parte comportamental no sentido da ligação mãe-bebê. Então, a mãe-bebê aumenta a citocina tem uma ligação de afeto. É, é dito como hormônio do amor. Já se descobriu que se você pegar e aumentar a ocitocina, tipo, você faz no laboratório você bota a citocina no nariz da pessoa, a pessoa ela tende a ficar mais amiga dos amigos. Fica é mais ter. altruísta, cuida mais. Então, uma pessoa com bastante citocina é uma pessoa legal. Ou pelo é. menos é mais fácil de manipular. É, é, só que assim, é uma pessoa legal. E aí até saiu vários jornais, eu lembro uma vez, eu vi até no The New York, New York, New York Times, falando que citocina é a solução para os problemas sociais e tal. Só que, cara, na neurociência, nada é só para um lado. Tudo é uma faca de dois gumes. Por exemplo, o estresse é bom muitas vezes é, e tem, ruim na maioria das tem vezes. Tem um motivo para que desenvolveu exato, esses mecanismos, né? Exato. E a ocitocina, cara, você fica uma pessoa muito mais altruísta, muito mais respeitosas, muito mais empática com as pessoas de quem você considera seu grupo. Mas dos outros você fica... Você fica mais, noci... mais agressivo e vê como mais nocividade. Caralho, cara, isso é muito interessante, mano. É muito interessante, porque eu faço uma correlação com... A, a, a cultura woke. É, Não sei. cultura woke é, é um termo que é mais americano, né? Bom, woke, né? Total americano. Mas é, é um termo que são essas... A galera da lacração aqui no Brasil, tá ligado? É a galera moral, moralmente superior a todo mundo, que faz questão de sempre sinalizar virtudes e faz questão também... De destruir todo mundo que não Isso. compactua com o grupo. Isso. Então, eu imagino que essas pessoas têm muita ocitocina. Muito. E olha só: tem uma área do nosso cérebro chamada amígdala. Não é a da garganta, é do cérebro. Essa região, ela é a região que detecta perigo. Por exemplo, como é que é o nome? É a Lina. Lina. Se ela vê agora um cão entrando ali. A amígdala dela vai explodir, velho. Sim. A amígdala vai conectar o, vai informar o hipotálamo. O hipotálamo vai informar a hipófise. A hipófise vai informar as glândulas suprarrenais e ela vai começar a liberar cortisol e adrenalina e vai preparar ela para um contexto de luta ou fuga. Sim. Ou ela vai para cima ou foge. Sim. É uma resposta ao estresse clássica. Isso já é muito bem caracterizado desde 1936 por um cara chamado Hanselier. E você, ia acontecer a mesma coisa? Se entra um leão ali, as mesmas regiões do seu cérebro iam ativar e a resultar, você ia ou você ia correr para cima eu ou ia você ia correr fugir? para caralho, mas pra longe. Ou assim, você não. ia fazer um outro <risos> comportamento que é o freezing. Você ia congelar. Aham. Uh -huh. Por... isso eu não entendi esse comportamento. É que às vezes o bicho vai embora, né? Você fica paradinho assim e o bicho pode sair. Pode crer, você é um não comportamento que foi selecionado por sair é, fora. É um comportamento que foi selecionado. Ele também, às vezes, a, ela, né? Às vezes ela se encolhe assim e mostra a subserviência e o bicho entende que tá dominado e vai embora. Entendi. É um comportamento que também foi selecionado. É, então, a ela detecta perigo. Quando você administra citocina ocitocina numa pessoa dessa ideia da lacração, cara, ela vai ficar muito mais amiga das lacradoras e dos lacradores. E, e vai ver como muito mais inimigos os outros. Uhum, uhum. E olha que louco, cara. Como é que você consegue aproximar essas pessoas? Por um processo que a gente chama de reforçadores de comportamento. O que, que significa isso? Quando você emite um comportamento, o seu comportamento ou ele é punido ou ele é reforçado. Então, se você bota o dedo na tomada, você toma um choque. Então, o comportamento de botar o dedo, gerou uma consequência que foi punitiva. Então, você não vai botar de novo o dedo. Verdade. Se a gatinha faz... Nhia, nhia, perto do potinho lá e você der ração, o comportamento de miar dela... Vai se associar a ter comida. Exato. E a próxima vez ela vai miar de novo. Nossa, eu tenho... Então eu... É, você me... eu acostumei errado mimou ela... Agora, Agora imagina, é... imagina você postar um negócio na internet e vir todo mundo... É isso aí... Legal pra caramba, ah, e aí adiciona, e dá seguidor, e fala isso aí, vamos vamos jantar junto, e vamos fazer networking. Cara, você começa a fazer esses tipos de comportamento sem pensar, porque você está recebendo recompensa. Uhum, uhum. Recompensa, recompensa, recompensa. E assim você cria uma manada, né? Isso. E Caralho. olha que louco, eu, eu, eu faço no meu, no meu Instagram alguns posts sobre artigos científicos, e eu sempre falo pra galera que me segue, cara. Eu falei, tomem cuidado o que, que vocês estão fazendo, porque daqui a pouco você vai mostrar a bunda no Reels. Se você ficar só botando o que dá curtida, você vai mostrar, porque vai indo, vai indo, vai indo. Quando sim, você sim, não sim. faz sentido. explica, porque tem tanta mulher mostrando a bunda no Reels. E aí o que acontece? Ela eu sabe eu, que bunda dá like. Cara, às vezes eu posto uns, uns negócios lá que dá 35 mil curtida. Às vezes eu posto uns negócios que dá 2 mil. Eu continuo postando os que dão 2 mil. Legal. Porque eu me cuido para não ser... Gerenciado por esse tipo de, de feedback. Então você perde, você perde o seu eu, eu continuo, você é cara, sequestrado. Eu uns posts densos de artigo, essas explicações de insulina e não sei o quê, não dá quase nada, cara. Aí eu posto um negócio um pouquinho mais polêmico. Fala porque... sobre política que dá bastante like. Já line. vem, é, não, eu nem me meto, pra não dá <risos> pica, já tô legal. <risos> Mas se você for ver, cara, é, isso explica o comportamento político também. Uhum. Né? Comportamento de polarização. Por que, que não é 25, 25, 25 as pesquisas aqui? Por que, que é sempre 45, 55? Por que, que polariza? Porque quanto mais parecido você é com um grupo, mais diferente você é dos outros. Uhum. E vai polarizando. Vai isso polarizando. é preocupante, né? Isso é preocupante porque a gente não vive num mundo... Realmente, a gente está, em teoria, dentro do contexto de nação. A gente não é... Inimigo, a gente é o mesmo grupo. Só que a gente não está se enxergando como o uhum. mesmo grupo. E uhum. se isso continuar de, indo do jeito que está, meio que a gente pode ir para uma, uma guerra civil, né? alguma coisa assim. Já tem gente se matando na rua. Né? Cara, é. Eu, eu, eu falo assim, sai com uma camiseta do Lula ou do Bolsonaro na rua. Corre um risco significativo de você sofrer algum tipo, ou de reforço ou de Sim. punição. É verdade. Ou vão te elogiar, ou vão te punir. Vaiar, é etc, Entendeu? Cara, isso é um comportamento meio... Na minha humilde análise, é um comportamento meio perigoso. Você... Se conformar um grupo 100% e deixar que a sua identidade seja balizada pelo pensamento de grupo. É, cara, né? e chegar num nível de você é, vandalizar uma pessoa desconhecida por conta de um político que ela eventualmente virá votar no, numa sim, eleição, sim. saca? É Co foda. Como que, combate, como que você dimin... E o que, que acontece se tem uma pessoa com pouca produção de citocina no cérebro? Que, que tipo de pessoa ela se torna? Ela é uma pessoa que provavelmente vai ter mais dificuldade de formar vínculo com as pessoas. Em dia é um individualista, assim, é, mais. Uma pessoa mais solitária. Cara, eu preciso tomar a ocitocina, cara. Ocitocina. Tá faltando um pouco na minha mente. Cara, é, é, tem vários estudos, assim, com a citocina. Ela não. Ela é uma, uma droga difícil de usar como candidato a alvo terapêutico para transtornos, porque gera isso, né, cara? Você vê os outros como piores. Você vê os seus como melhores, mas vê o que são outros como piores. E Caraca, olha que eu, louco. Eu, eu vejo eu como merda e o resto do mundo também. O que, que eu faço? Não, e olha, calma aí. Deixa eu só voltar aqui. <risos> Desculpa. Olha só. É... A questão que fica aqui, Monark, é quem são os outros? Porque, por exemplo, um rato, um roedor, se você colocar um roedor com primos, irmãos, pai e mãe numa jaula ele vai conseguir identificar pelo cheiro quem que é a mãe, quem que é o pai, quem que é o irmão, quem que é o primo, quem que é o meio-primo, porque eles têm receptores de feromônios específicos que ele, eles conseguem identificar o outro como sendo parte da, do membro dele ou não. Nós não, não conseguimos fazer isso. Até tem alguns estudos que debatem a ideia do feromônio e tal, mas a gente ainda não tem nada conclusivo. A questão é, nós conseguimos atribuir o que, o que são os nossos quem somos nós e quem são eles, uhum. nós conseguimos atribuir então assim é, é, é, tem um estudo que foi feito com, com algumas pessoas, é, com estudantes e jovens adultos que eles perguntavam quem que a pessoa iria decidir salvar frente a uma situação de morte e eles perguntaram eles foram perguntando vários tipos de cenários então, eles perguntaram assim, você salvaria o seu pet? Lina, né? Uhum. Você salvaria... Não precisa responder, tá? Você salvaria o seu pet? Imagina a galera de casa aí. Ou, ou sei lá, um neo Holandês, uma pessoa do, do, da Austrália, um estrangeiro que você nunca viu na vida, você nem sabe quem é, ou o seu pet. E as pessoas, cara, tinham maior tendência de salvar o pet faz sentido. do que um estranho claro, humano. Sentido porque se o pet morrer, você vai ficar muito triste e agora se o cara morrer mas olha que louco conforme, conforme que você vai um... aumentando a proximidade do estranho então você pergunta se fosse um cara da sua cidade de São Paulo já diminuiu um pouquinho então de 50% que salvaria o pet 70% caiu um pouquinho menos uhum. isso for um cara do seu bairro que você viu no mercadinho isso for um cara do seu condomínio isso for seu primo distante isso for seu primo próximo isso for seu irmão isso for seu pai ou seu melhor amigo. Quanto mais próximo de você, menos você classifica o seu pet como sua família. Pode crer. Mais você bota ele para a fogueira. Significa que a gente tem, pelo menos, um certo apreço à nossa raça, né? Os é. humanos. Significa que... Significa que ao e, cara, se você fizer isso, acho que com carro, talvez pessoas vão salvar o carro do que o, o, o cara, o um objeto. Tem, aí tem que ser muito... Ah, muito, velho, vai saber, cara. Tem entendeu? que ser meio psicopata, A tá ideia do, do estudo é falar assim, a gente consegue atribuir importância a outros animais, não só humanos. E até objetos. E até objetos. É, é, então, assim, isso é uma coisa interessante de entender, porque naturalmente o nosso cérebro gera uma ruptura de mundo entre nós e eles. Vai ser muito difícil, pelo menos em minha análise, humilde análise, pelo que eu sei de neurociência e comportamento, é muito difícil conseguir fazer com que não exista nós e eles. Nós e eles no sentido de nós grupo e eles outro grupo. Sim, não estou falando sim. de sentido político e tal. Claro, claro. Mas é muito difícil, cara. É nós do time do futebol e eles do outro time. Perceba que sempre aham, tem aham, aham. fronteiras desenhadas e você está dentro de uma. É, se você quiser extrapolar isso ao máximo, é sempre um indivíduo e o resto de, do, do universo, é, né? A gente é, sempre, é. No querendo ou não, a gente está sempre... Tem muitos casos de pessoas que já mataram o próprio pai porque batia nele, é. né? Então, é, né? Então, é, exato, então... exato. Então, é, é... E a rede social, o que você faz é botar um megafone nisso, né, cara? Você consegue com que vários eus, seus... Se uno num único lugar... Se aumenta o grupo, né? Você aumenta o grupo. E assim, isso pode ser bom ou ruim, cara. É. Pode ser bom se você criar um ambiente saudável, de performance, de evolução, de saúde mental, de não sei o quê. E pode ser ruim se você começar a criar um ambiente que é desfavorável. Ou de guerra contra o ou um outro guerra. grupo, né? Porque é o que a gente tá fazendo, né? Ou de guerra. O ideal é... A gente precisava de um alienígena invadindo a Terra, cara. Era isso, é. Eu acho que isso resolvia os problemas da humanidade. Porque aí... É... O nós e eles ia ficar É, velho, pode crer, <risos> exato. Porque eles iam querer destruir a Terra, é. supondo, nessa hipótese. Vai. A Aí pode, pode ser, ser que, a, que a Rússia parasse de atacar a Ucrânia e falar, meu, vamos atacar eles. É. Não nós. Com certeza, com certeza. O eles não é mais outro país, o eles é outro. É um outro... externo, é. né? Um... É. Cara, eu acho que seria mais ou menos nessa ótica, cara. É, puto, mas... Acho que seria mais... Inclusive, você vê que a galera tem essas paradas de orgiva nuclear e não sei o quê meio que é, existe a conversa, tipo, não vamos usar para caso der um pepino a gente usa para o pepino. Então uhum. a gente já tem uma noção de talvez exista alguma coisa fora daqui. Ah, é, eu acho que é mais a, a, é, é, é mais para contra nós mesmos que é, a gente quer é, usar. É. Né? Mas, mas saca, então assim é é muito difícil não existir nós e eles porque evolutivamente a gente fisicamente essa Foi é a assim, realidade. Cara, Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks.